Fala, fala, galerinha! É isso, é só... Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag de quê? Olha só esse cachecolzinho aqui. Tag de Harry Potter. <fí -se> Ela tem mil e uma perguntas, mas aí a gente resolveu adaptar a partir de um vídeo de Yara do Conta Encanto. E a gente fez uma maratona de vídeos, né, porque amanhã a gente vai ver na pré-estreia o quê? Animais Fantásticos Exatamente. e onde eles habitam. Então a gente resolveu fazer essa maratona de filmes. E essa até a gente vai ter como foco os filmes e não os livros. Lembrando que quem não conhece a história completa pode ser que ao longo do vídeo tenha algum spoiler, né? Então a gente não se responsabiliza, estamos avisando desde já. Então Sim. vamos começar logo que é muito hum. grande, então vamos lá. Qual o melhor filme? O melhor filme, não sei. O melhor filme eu botei 6. Mas depois eu coloquei 1, 3, 5 e 7. Que 6 e 7. Meu filme favorito é o Priscila de Nascaban barra Enemigo do Príncipe. 3 e 6. Eu, eu... E qual é o seu personagem favorito? Luna. Ai, ah, não. Eu gosto muito. É a melhor pessoa. Quando ela bota aquele trago na cabeça. É o leão, na verdade. Eu queria uma coroa de leão até. Ai, o também gosta, inclusive. ó. Fica no lá. Qual animado você seria? Não sei, não. Quero ser um bicho, não. Quero ser gente. <risos> <risos> eu coloquei que seria um pássaro. Porque, né? Não. só livre. Sou livre. Qual o melhor vilão? Dolores. Eu tenho Dolores. ódio é. daquela mulher. Mas é um ódio. É uma demônia. Que você não mede. Porque a gente tava até discutindo isso. Existem muitos vilões, assim, muito bons. Mas ela, ela é cínica. A pessoa tem ódio. É a... tem um ódio dá um ódio de ver é, a cara dela dá um ódio. Quem morreu que você preferia que não tivesse? Esse aqui é o big spoiler, né? Para quem? É. Dumbledore. Ai, Dumbledore. Mas eu botei Dobby. Eu chorei também. Ai, eu também. Ai, foi a que eu mais chorei. Eu eu tinha botado o Fred também. Mas Fred eu chorei menos, porque foi tão rápido, né? As coisas acontecendo. É. Chorei, lagado! É Hermione, é Hermione. É Hermione. Hermione. Qual filme mais te emocionou? O inimigo do príncipe. Ah, Deus. Essa aí, ó. O primeiro eu sempre choro quando acabam. Aí o terceiro eu também. Eu choro muito. Agora, a partir do sexto, sexto, sétimo um e sétimo dois, eu choro. É largado. Eu não consegui escolher. Vamos <risos> revisar? Fica um pouquinho, porque eu tô com calor. Opa. Qual final do personagem você mudaria? Eu mudaria o final de Neville. Eu mudaria o final de Draco. Ah, eu também, mas essa era a outra questão. O quê? Porque... Não, mas eu é, mudaria é pra dizer por que não. Não. Tá? Não. Só mudaria. Qual? Mudaria. Que posição de quadribol você jogaria? Eu já com como poinhadora. Bata aqui. <risos> eu não ia ser Eu ia ser batedor e atrás eu pra. Eu também tentar é uma boa também, acho que eu me daria bem. É, porque, é, porque Mas eu, é mais eu, eu, eu me, é. eu fiz uma, uma comparação com o basquete, porque no basquete eu era armadora Aí, sei lá, eu acho que dá eu certo. Lembrando que se você vai gostando desse vídeo, já dá um curtir e se inscreve também, que a gente vai gostar bastante. Quem sobreviveu, mas poderia ter morrido? Lucius Malfoy. Tu botou igual? também. Então, ah, demônio. Qual filme você viu mais vezes? Com certeza, O preço Neleste de Caban. Com Ai, certeza. É o meu foi o primeiro, porque eu vejo o primeiro e não vejo os outros. Eu uhum. acho. Eu também nunca vi tudo assim, muitas vezes. Qual casa você pertence? Corvinal. Eu sou Sonserina. Vim até de azul, mas aí tudo de lufa, lufa aqui. Qual destino você daria pra Draco? Ai, sabe o que eu, eu pensei? No filme 7, antes dele ir embora, ele fica tão tristinho. Eu pensei que ele podia ser bonzinho e ficar com eu os amigos. Achei... Junto não. de Hogwarts, porque a gente via que ele queria ah, ficar. Ele queria, o pobre. Ai, bicho, é tão influenciado, né? <risos> não, não tem uma personalidade. Eu, o quê? <risos> Coitada. O Banco assim. Qual destino você daria pro Draco? O bem. <risos> Eu botei ficar bonzinho junto dos amigos em Hogwarts porque ele queria assim. Ah, Qual personagem poderia não existir? Ai, nenhum. O quê? Eu não acho, não. Eu acho que. Todos são personagens essenciais O universo é tão completinho, tão Tanto fechadinho, tão redondinho bonito. que tudo se explica e tudo tem que existir na minha cabeça. Qual a matéria de Hogwarts preferida? Ah, eu gosto de muitos, mas eu botei Quiromancia. Por quê? Porque é bem, ó. Viajante. Aqui. E Madame Trelawney é super legal. Ela é ser expulsa bichinha, eu só chorei tanto naquela cena também. Eu coloquei astronomia. Mas okay. acho que ainda eu ainda poder colocar poções também, que eu é acho legal. Poções é legal. Qual das três líquidos da morte você queria ter? Capa da invisibilidade. Quem, quem respondeu outra, pô? Certamente é a melhor. Será? É a melhor. É mais fazer. útil, eu acho. É muito, muita A pessoa usa toda hora. O quê? Eu ia sair de não vacalhar. avacalhar. Avacalhar é uma coisa boa. <risos> é boa. Qual seria a forma do seu patrono? White Stallion. O é de quê? um cavalo <risos> branco, alguma coisa assim tipo um cavalo especial. Corrida. Eu não, não, eu não entendi muito bem, não, mas é um negócio assim. Entendi. O meu é Nightjar. Nightjar. É um jar, Jarra da noite. <risos> é um pássaro. Eu pesquisei e, tipo, tinha na tradução que era da família de Bacural, que é um pássaro que tem aqui no Brasil. Bacural é, Bacural é da eleição, pô. Bacural. Bacural, pra era um peixe. Jura que era um peixe. Como é o nome daquele peixe? Deixar. Tem bacalhau tem. Dos espinhos. Qual a sua criatura mágica preferida? Eu não conheço muitas criaturas mágicas. Eu conheço as que aparecem mas eu não lembro dos nomes. Eu coloquei hipogrifo porque é coisa bonitinha. Ah. Sim oh. Pessoa, mas eu coloquei Fênix, por quê? Eita! Por <risos> quê? Okay. É boa mesmo. Você é ser uma Fênix, é? Eu ia. Ah, entendi. Vamos voar. <risos> se Harry não fosse pro torneio, pra qual dos outros você estaria torcendo? Ah, eu acho que eu torceria pra Fleur. Eu coloquei Cedric, que é da casa lá. Coloquei, tô... porque o outro eu não gosto não. O eu também não. Muito nem chato. Gosto de dele. Nem e, e Fleur eu não gostei não também. Ela é legal, gente boa. Por quê? Coitada, ela é ótima. É ótima, até se casou. É o quê? Que? Teve uma festa, nem eu queria. Qual começou a morte favorita? Bellatrix Lestrange. Como o Snape Ai, lembrava que ele era Porque ele é tão legal Que depois a pessoa esquece é, o meu Mas ele é, viu? Pessoa. Ah, pode ser o meu também? O quê? <risos> Qual continuidade você daria para Harry Potter? Ah, não daria não Eu botei Inclusive, não Inclusive, eu, okay. eu acho que é desnecessário Aquela parte de 19 anos depois o, Eu acabaria o final. É. aí Aí depois surgia com ele já? De boa Se fosse pra surgir o oitavo Como surgiu E como muitos outros também surgiram <risos> Ok Não sei É Deixa eu levar Quem fez que cria o final okay? <risos> Lembrando que aqui no box de descrição Tem os links dos livros de Harry Potter Se você quiser ler e Ficar por dentro dessa história se ainda não conhece eu quiser comprar uma edição diferente, como este box que tá aqui atrás, meio mascarado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte o vídeo que ajuda a nossa divulgação e valeu! Valeu! E hoje a gente vai fazer pra vocês a tag que tá no momento no ar. O quê? Não tem nada no ar. Deixa eu chego? <risos> tag é foda. Foda, nome.